No último episódio, nós conseguimos a Super Vara, capturamos um Slowpoke, e atravessamos a ciclovia para chegar em Fuchsia. Chegando lá, fomos para o ginásio, enfrentar Koga E agora, com seis insígnias, a jornada continua! Safari e Sidaba! E saudação internauta, seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos entrar na Safari Zone. Nesse episódio vamos capturar o sexto membro da equipe. Muito bem, tem que pagar pra entrar. Vamos lá. Vamos de bike. Aqui na safari está o sexto membro da equipe. Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Oh, é um dodo! E agora? Aqui na Safari Zone é um pouco diferente. Nós não utilizamos Pokémon nas batalhas. Opa, TM 32. Conseguiu usar HM Surf! Agora poderemos ir até a Vamos usar aqui a Super Vara! Opa! Algo mordeu a isca! É o um Dratini! Vamos tentar capturá-lo! Um Dratini Eu vou ensinar o surf Ao Snowpoke Agora temos um fantasma Um psíquico Um de fogo, um de água Um normal E um dragão E agora vamos voltar para a cidade inicial A cidade de Palette Muito bem, estamos de volta aqui na cidade de Palette Vamos descansar um pouco em casa Fazer as malas e... Vamos nessa! E agora vamos começar a nossa viagem para Sinabar! Vamos lá Slowpoke! Muito bem, a viagem começa agora! Oh, é um tentacool! Hoje começa o treinamento do Slowpoke! Opa, treinador no caminho! Vamos batalhar! Afinal precisamos de experiência! Ou oh, é o Seeking! Seeking é a forma evoluída do Goldin! nível 17 Esse aqui eu deixo pra lá porque eu sei que é só mágica. Vamos em frente Opa, mais batalha Oh Sidra! Sidra é a forma evoluída do Horsia Cruel. Tenta Cruel é a forma fluída do Tentacool E ele é água venenoso Portanto, os ataques terrestres são super efetivos É isso aí, nível 18! Que evolui pela mordida do Shelder O oh, Cluster Cluster é a forma evoluída do Shelder. Agora ele também é do tipo gelo. Goldin, Goldin, Goldin, Goldin Vamos lá! Recuperar! <risos> Poção pra quê, né? Vamos, Norlax! Acorde! Ah não! Supersônico! em frente ou oh, star me Bora! É isso aí! Nível 21! Próxima parada, Sinaba! Polyreel! Polyreel é a forma evoluída do Poliwag! Ou tapa duplo! O ainda está muito fraco, precisa de mais treinamento. É isso aí, nível vinte e dois. O ataque E acabou o PP do ataque Jeito a improvisar 42 Ah, também treinou os Norlax! E chegamos! Como vocês podem ver não podemos ainda entrar no ginásio! Está trancado! Precisaremos encontrar uma chave! Mas primeiro vamos recuperar os Pokémon! Vamos entrar aqui para procurar a chave! Ponita! Ponita é do tipo fogo! O Rapidash é um excelente Pokémon de fogo. Eu diria até melhor do que o Charizard. Ser é melhor, eu prefiro continuar com o charizard. Para que serve esse botão? Por aqui. Haha, encontramos a chave, agora já podemos ir para o ginásio, mas primeiro, vamos batalhar, vamos batalhar, precisamos de experiência, oh vulpins. Pokémon, entrar novamente e batalhar. Oh, Magnemite! Ah, não, está paralisado. Ah, paralisado. Vamos acerta. Ah. É isso aí, nível 23. Agora volto. <risos> Errou. Agora você ou eletro mesmo esquema. E agora, Wheezing! Wheezing é do tipo venenoso! Será que o Slowpoke tem chance? Slowpoke ataque com confusão! É isso aí, tá confuso! a primeira vitória do Slowpoke. Oh cara aí! Pega ladrão! Pega ladrão! Oh, Browley! é do tipo fogo. Vamos atacar com Surf! This is a double edge. chance de explodir! É isso aí! Nível 25! E agora? Direto para o ginásio! Vamos lá! Ginásio de fogo, hein? É hora do Slowpoke brilhar! E <música> É a forma evoluída do Wolverine. Será que os loucos da conta? Próximo e o cara aí. Vindo nossa chama. Não vamos resistir. Poder contra poder. jeito. Slowpoke, retorne. Vamos lá, Charizard. Finalize o serviço. Vai, Fora de combate. E agora? Yeah. É isso aí, nível vinte e nove. Ou finalize com confusão. Isso. Aí, nível 30, esse é o último, hein? E agora vamos desafiar o líder do ginásio, Play Vamos lá, hein? Oh um Growlin! Água nele! aí nível 31 ou oh, rapidz Nossa, que a caralho resistente, hein? Amizade. É a sua vez! Nossa! Escavar! Toma! É isso aí! Nível 32! Derrotamos Blaine! E com isso... Conquistamos... A insígnia do Vulcão!